Vou te falar o que o CDI me ensinou a ser Só fazer um o curso para entender Fundamental é perceber que é impossível trabalhar sozinho Eu levei pro meu lar Com tantas coisas que aprendi lá são coisas lindas só para te falar